É, fui intimado pela Justiça Eleitoral para me manifestar sobre uma despesa com o edital das convenções que lancei nas contas eleitorais. Isso não é relacionado às eleições, professora? Não. Convenção. Tudo que tiver relacionado à convenção, edital, despesa lá que vocês tiveram, são despesas das contas partidárias. Então, não era para ter lançado na prestação de contas eleitoral, está correto o meu colega da justiça eleitoral que intimou você para se manifestar sobre isso. Foi um equívoco, não houve má fé e agora você lança na sua prestação de contas partidária tranquilinho, sem problemas.